Olha, safadez olha, <risos> eu tenho que mudar essa abertura minha, velho. meu Deus Esse vídeo aqui, cara, é um vídeo mais diferenciado aí, mano Selecionei 10 viradas aí que eu achei bem interessantes As viradas que eu já fiz aí ao decorrer dos vídeos, né? Tem muito mais viradas massas, mas assim, eu... eu selecionei 10 viradas que eu achei que vocês iriam gostar, né? Mas é um vídeo diferente aí pra vocês, né? Pra não ficar só no cover, tutorial, cover, tutorial, cover, tutorial shorts <risos> Tá ligado? Então se você gostar desse tipo de vídeo, mano, deixa o like aí E a virada que você acha mais da hora desse vídeo aqui, mano Quero que você comente aí pra mim saber qual que é a virada que você achou mais da hora Beleza, safadejo. Se você for novo aqui no, no canal, mano, se inscreve aí, velho Se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo Se você quiser aprender a tocar a bateria virtual do zero Aprender a tocar comigo, acesse o primeiro link na descrição Venha ser um dos meus alunos, beleza? Vou deixar o link aí na descrição Aproveite a promoção que a gente tá com 25% de desconto Neste mês. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Chama! Toda hora parando pra dar um alô pra alguém Ou a informação da festa assim, ó <risos> <risos> Juninho, CD. ideal Bora pra venha, CD. Parceiro forte, vai é Parou, parou, parou Agora baixinho, por favor A banda bem baixinho pra mim, por favor Atenção, polícia militar Briga aqui na frente E aí, safadeixo, agora eu quero saber de você, qual é a virada que você achou mais top? A virada que você achou dessa, eu gostei dessa virada aqui, ó, mano, ó. foi essa aqui, a número 10, a número 9, a número 8, beleza? Comenta aí a virada que você achou mais da hora, se você esqueceu de deixar o like, mano, deixa o like aí, mano E se você for novo, se inscreve no canal, se curtir esse tipo de vídeo, eu vou estar tá trazendo mais, tá bom? Aí eu também não quero trazer só viradas que eu fiz, não, eu quero trazer vídeos de vocês, tem muita gente que toca aí, mano Quero mostrar aqui pra galera, vocês também, entendeu? Então, as viradas que vocês fazem. Pode me mandar lá no Instagram, beleza? Eu vejo tudo por lá. Esse vídeo aqui foi só um introdutório. <risos> só pra ver se vocês vão curtir esse tipo de vídeo. Beleza, safadejo. Como eu falei, quiser ser um dos meus alunos, acesse o primeiro link na descrição. Venha fazer parte né, do meu treinamento online, meu curso online de bateria virtual, cara. Aproveite. Aproveite a promoção que esse mês nós estamos tá com um cupom muito top De 25% de desconto Tranquilo? Eu vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo safadejo Fique com Deus Tamo junto É nóis e até o próximo vídeo Tchau